mostrar para vocês um pouco de como que eu faço as edições de alguns arquivos. Por exemplo, eu hoje estou fazendo aqui, eu dou um convite, né? Ela me mandou essa imagem e aqui tem algumas informações. Então eu vou vir aqui nessa abinha aqui do estúdio. Eu não sei o nome dele, tá? Mas é desenhar forma curva. É Ferramentas de linha desenhar a forma curva. Então, eu vou vir aqui para tirar uhum. o nome que estava nessa imagem, né? Então, ele vai vir assim, ó, você vai pontilhando e depois só é vir aqui, ó, dá uma... Deixa se... um. Ok, irmão. Certo. Você vem aqui, seleciona a forma que a gente acabou de fazer, vem no conta-gotas e pega exatamente a cor do fundo, depois tirar o fundo de linha. Pronto, fica perfeito. Só vim aqui agora e dar uma agrupar. E vou trazer o nome dos noivos aqui pra frente. Tá? Outra coisa muito importante sempre é deixar centralizado. Porém, esse não tá ficando legal. selecionar aqui os nomes né, dos pais dela, vou cortar, eu vou abrir outro documento e vou colar. Ela me pediu para fazer com uma letra fininha. Então... Vou os dois aqui certinho, alinhado... Vou escolher uma fonte. Aqui, uma fonte básica, né? Bora lá. Vou escolher o Times, que é o mais conhecido. Lá aqui. Fica bem pequeno. Aqui. E vou duplicar. E vou colar. É, os pais do novo. O que acontece, né? Começou pela mãe dela. Então, aqui tem que ser a mesma coisa, né? Começar pela mãe. Tá aí no chão. Depois o pai. Vamos aqui dar uma pagar. Vamos fazer as correções, né? Você tá minúsculo, ele é maiúsculo. Esse S também é maiúsculo. Esse M. Então gente, tem que dar uma professora de vez em quando. E pronto. A fonte já está ok, o tamanho também. Então, ó, vamos aqui. No olhômetro mesmo. Acho que o tamanho tá bom. Eu vou trocar essa letra aqui, tá? Com a benção. Com a benção de Deus e seus pais. Just Aí, pra mensagem, a gente vai colocar uma letra bonitona, né? Temos que essa. Acho ela linda. Ah, é Amazon, Amazon, Amazon, PT. O Amazon. Aqui com a frase e acrescenta aqui. Hum. Eu vou puxar mais um pouquinho hum. só pra ela ficar um pouquinho maior. Pronto. E aqui tem essa parte. Eu tô pretendendo fazer o quê? Eu vou criar outro aqui eu vou ficar esse. Por quê? Eu quero... Eu quero o quê? Eu quero... Eu quero cobrir isso aqui. Porque eu quero isso aqui. Porém... Eu vou contar ele obviamente para poder usar lá então quando eu recordar aqui vai aparecer tudo que eu já encontrei lá tá então a gente vem aqui e acrescenta né como é que essa parte aqui para confirmar a presença é, eu vou colocar lá ela. ela até me mandou que ela queria acrescentar hum, vou acrescentar aqui um pequeno texto, porém, eu não sei se vai ser o que vai ficar, tá? Eu vou esperar ela me mandar exatamente a frase que ela quer que eu acrescente. Então, eu vou baixar esse outro pedaço que eu botei aqui. Cadê? Cadê? E, gente, parece que eu Pronto. Depois eu venho aqui e dou um alcançalho para e coloco a frase que ela quer. Então, vamos lá. Um minúsculo, então, vamos nessa, né? Parabéns. a presença. Por favor, ah, confirmar a presença. Vou deixar só esse nome aqui que eu vou confirmar a presença. Ah, presença. Vou dar um ponto aqui. E vou apagar listo que tem aqui. Mesmo esquema. Tá? Ah, vou aumentar. Vou trazer para frente. E vou colocar aqui. Vou fazer o quê? Vou desagrupar tudo o que eu fiz. Uhum. Bom, só até aqui. Eu quero que fique tudo... Tudo centralizado. Não, não quero que tudo centralizado por aí. E alguma coisa. Então, eu quero esse... Esse aqui vai ficar aqui nesse mesmo lugar. Esse também. Porém, esse restante aqui... Eu quero que fique... É, centralizado. e Então esse confirma a presença que eu vou descer bem esse negócio que eu esqueci o nome aqui eu vou descer trazer pra frente esse também eu vou dar uma descida bacana ok vou trazer pra frente ok esse mesma coisa, tá? Vou descer, vou descer e esses dois também vou descer para poder dar mais espaço para o que, o nome dos noivos, aqui em cima. Tá desse jeito aqui, eu vou mandar o print para a Noite para ver o que é que ela acha. Se ela quer mudar alguma letra, alguma coisa. Pronto. Ok. Vou diminuir aqui. É, eu vou agrupar. Vou levá-la. Vou botar tá aqui, tá? No meio da página, aqui. Eu vou pegar aqui. Escrever o nome em maiúsculo, tá? Modelo. Vamos deixar preto. Preto. Vamos, então, acrescentar uma transparência. Tá? E vamos fazer o quê? Aqui. Certo? Vou vir aqui no meu... Preguiça, o nome. Vou vir aqui em salvar... Vamos vir aqui, ó, e imprimir. E vou escolher esse modelo aqui, ó. De impressão. É, Microsoft Print 3S. Então, preferências aqui, eu vou usar o A5. Tá? O A5, que é o tamanho da minha folha ali, senão vai ficar muito perdida. E vem aqui em imprimir. E vou salvar aqui. Tem documentos, não, meu capítulo, o celular ainda outros E vou apertar, vou botar aqui o <SILENCIO> Pronto, feito isso, você vai lá né, No WhatsApp, abre Escolhe o arquivo